E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Bigodão na Área Cara, hoje nós estamos num clima diferente, nós estamos num clima um pouco mais, digamos que gelado Sabe por quê, cara? Porque nós chegamos na Arena 8, moleque né? Cheguei até que enfim na Arena 8 Cara, e graças a essa vitória, chegou uma promoção na loja hoje, chegou uma promoção na lojinha E nós vamos comprar aqui ao vivo, é um baú mágico E vai me lendário, eu tenho certeza que hoje nós vamos ganhar, porque... Cara, não sei, eu tô sentindo que hoje é um dia assim, ó é, é, Tá positivo o negócio, tá positivo Hoje nós vai ganhar lendária Nós chegamos na Arena 8, nós vamos ganhar batalha O negócio tá bom Ó, oh, tamo aqui dentro da minha home do Clash Royale Como vocês podem ver, o pico gelado A Arena 8, Nossa, cara Sério, eu ralei bastante pra chegar até aqui É sério, vocês podem achar que não, né Mas eu também tô jogando há pouco tempo Cheguei aqui na Arena 8 e é só degrau Cima de degrau, mano. Agora é só degrau, cima de degrau. Chega de palco, então vamos comprar essa oferta, né? Que é um baú super mágico, mais 1.200 de gemas e. O carrinho de ouro tá com 100 mil de ouro Mano do céu, mano do céu Cara, vamos comprar esse aqui agora Agora nesses momento vamos comprar esse barulho Ó galera, compramos aqui Já abriu o baú mágico diretaço Né, ó 960 de ouro Isso aí, show de bola Espírito de gelo, eu não tinha Eu queria muito espírito de gelo porque tem muito deck Que o pessoal ensina a jogar e tal E eles botam o um espírito de gelo e eu não tinha essa carta Eu precisava dessa carta, então agora tem espírito De gelo, moleque as três mosqueteiras, muito bom. Aí, duas cartas das três mosqueteiras. O Mago, quatro cartas do Mago. É isso aí, Fornalha. É isso aí, legal. Mega Servo e Bárbaro de Elite. E cara, <risos> não vai vir lendária. Pelo visto, não vai vir lendária. Mas eu, eu tô torcendo que seja uma carta boa. Tô torcendo que seja uma carta muito boa. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Príncipe, mano. É. Não sei o que, que tá acontecendo, eu abri outro baú mágico e veio o príncipe de novo é, Os dois baú mágicos que eu comprei veio o príncipe, mano Que que é isso? Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tamo feliz aí, né? Vamos upar bastante carta aí, ganhamos um espírito de gelo, então tá tudo certo Agora chegou o tão esperado momento de batalhar, né, de mostrar as minhas habilidades é, será? Vamos ver Cara, vamos ver com quem que a gente vai jogar agora Nesse exato momento, né Estamos no Pico Gelado, Arena 8, é coreano, japonês Sei lá, eu só sei que esses caras são complicados Mano, esses caras aí Eu sempre, nunca tenho sorte com esses caras Mas torçam por mim, pra nós vencer Essa batalha, beleza Vou começar aqui atacando o gigante aqui atrás Né, vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que esse cara Tá bolando, quais são as estratégias dele Pra me atacar, mano Ó, chegamos ali mais próximo da torre, da torre, da ponte Eu vou tacar a mosquiteira atrás Do gigante Cara, taca alguma coisa Pelo amor de Deus, cara não tá atacando nada Eu tô jogando sozinho, querido Ou tu quer fazer um Mano, joga, rapaz Ai, saiu, aqui ah, panaquinha Me deixou na partida sozinho Mano, eu vou jogar Eu vou vencer essa, é troféu É troféu, mano Vou tacar o exército esqueleto aqui, vou tacar tudo Deu, acabou Chega pra ti, querido Hakutatsu Harara O nome do cara é assim, tá? Eu sei Três coroa, Pico gelado baú mágico Mano, mano Ah, mano, do céu Mano, eu, eu fiquei surpreendido comigo mesmo Nesse jogo eu, eu, tipo, eu assustei tanto o cara Que o cara nem quis jogar comigo, sabe? Tá aqui uma gigante na arena e o cara falou Putz, meu Deus do céu, eu é o picodão, vou ter que sair Saiu, tchau Beijo, querido, Harara Com Takutatsu mais ou menos assim o nome do cara, mais ou menos assim, acho que eu devo ter errado um pouquinho, mas... Vamos jogar então outra batalha, então, bora! Buscando meu adversário, tomara que meu... Ó, oh, dessa vez é o Dustin, Dustin, Dustin do clã Zocoloco, não. Bom, beleza, já chegou aqui avacalhando com o negócio, chegou tacando isso aqui, mas tudo bem, né? Eu vou chegar aqui tacando servinhos aqui e tal, e os servinhos vai comer a vida daquele cara ali, esse panaquinha que tá, tipo, super... Avorossado, avossorado Sei lá, esqueci o nome da palavra, esqueci como se pronuncia a palavra É isso aí Eu não vim com as, com as cartas que eu queria Que eu, que eu viesse, mas vai mas dar tá tudo certo Vai lá, vai lá Vou esperar já aqui, um zap na mão Esperando pra ele tacar, isso mesmo Ah, isso aqui não matou todos Caramba Mas vai dar um dano legal lá na torre dele Mesmo assim, cara mesmo assim já vai dar um dano bem legal lá na torre dele né? Ele tá com espíritos de gelo Espíritos de gelo, só porque eu ganhei espíritos de gelo Agora eu tô assim, ó, bobo Bobo Vou tacar de novo aqui E vou tacar os exércitos esqueletos aqui atrás Pra não Pra tipo, prevenir um pouco de, dele Me matar ferozmente, né Porque ele já tirou uma boa vida minha Porém o meu exército esqueleto tá indo lá E o meu exército esqueleto é muito feroz Feroz porcaria nenhuma, que agora ferrou aqui, calma aí Aqui, vem pra cá Não vem não. não Mano, por que que eu taquei o zap ali? aqui sem querer Eu juro pra vocês que eu aqui sem querer o zap ali Mas enfim, né Vamos ver o que que vai ser agora Ah, o cara tá com isso aqui, mano Para com isso, cara Para de eu me ofender, cara Esse cara tá de sacanagem comigo Mas tudo bem Mano Ah, ele vai levar minha torre agora Minha primeira torre vai levar Fato Ó, beveu Mas enfim Né Vamos relaxar aí, que vai dar tudo certo, cara Vai dar tudo certo Vai dar danos, dá danos na torre dele Mano, para quieto, deixa eu vencer Deixa eu tacar alguma coisa lá pra te vencer e tal Mano seu, esse cara tá de, de brincadeira comigo, né? Só pode estar de brincadeira comigo O que que ainda tá querendo levar minha outra torre aqui? Vai tomar banho, cara Ô oh, querido, ô oh, querido Agora eu vou levar a tua torre, tu vai ver Levei a tua torre, viu? Toma! Beleza Beleza, ele tacou aqui, vou tacar aqui pra cá Tá aqui, aqui Vou tacar os, os dois aqui Ó, tá aquele ele, o queridíssimo Ó, meu balão chegou lá na torre Ixi, precisava dar mais um hitzinho Mas não deu, enfim Vamos ver o que, que vai ser agora Nesse exato momento, o gigante não vai chegar lá O Baby Dragon vai, né? Mas, enfim Eu realmente vou tacar mais um balão ali Não foi uma boa jogada, tão boa jogada Mas, enfim, né? Faltou um hitzinho, mano Um hitzinho lá Um hitzinho maroto que é pra fazer aquele negócio acontecer, sabe? Deixa eu jogar aqui. Opa! Cai fora, maluco! Seu maluco, sai fora! É agora, é agora, é agora, é a hora do fight! É agora, é a hora do fight! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Para, mano! Deixa eu ganhar essa partida, caramba! Deixa eu ganhar essa partida! Partida acabou e o cara não deixou eu ganhar. Mas tudo bem! Empate. É Vocês viram ali que eu tava quase ganhando a partida. Quase faltava pouquinho, né? Mas enfim. Não perdemos, tá bom. Não perder troféu e se manter na Arena 8, tá tudo certo, cara. Cara, se você gostou... Deu de falar cara, beleza. Acabou de falar cara, deu. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. É muito importante que você deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. É isso aí. Um beijo no coração de cada um. Calma aí, vou chegar aqui. Valeu!